Ferramenta lá. Oh, Mas deixa isso para amanhã, mãe. Deixa, vai. Vai lá de fora do casarão lá, ó. Eu sou. Como é que é o nome do senhor? É, Balbuindo Galvão da Silva. O senhor trabalhou no cemitério? Eu trabalhei lá há pouco tempo. É. Quanto tempo o senhor trabalhou lá? Passou de 30, né? 30 anos? Não. Sepultou muita gente ali? Agora, aquele é tempo vinha a, a tomar os mineiros iam pegar café? É. E aí, largava a família lá, aí o arco pegava, né, né? É. você tá gravando? É, e aí? <risos> o arco pegava e o pegava a faca no outro, todo dia tinha inteiro né. De primeiro? É. Tinha muita briga aqui? Não, os mineiros vinham apanhar café e largava, largava a família lá, né. Chegava aí, bebia pinga, coisa e outra, um esquentava o outro, a faca comia mesmo. Né? A faca trabalhava. É. Então tá bom. E o senhor já fez muito enterro de muita gente aí? Fiz, trabalhamos muitos anos. Né? Quem é mais importante que o senhor fez enterro ali? Eu estava aqui. Do senhor Wilson Samelo. Ah, o Wilson Samelo. O senhor lembra dele? O Wilson Samelo... Quando eu morava na Franca, eu trabalhava para eles, lá de conta, fazendo um assim serviço para eles, né? Eles é nascido aqui no Cristais. Cristais, a Dona Edu, né? Dona Edu, né? Du... É. O isso nem se estava, isso, já morreu. Já morreu? Já morreu. É, e foi sep... sepultado aqui. É. É. O senhor conheceu um barbeiro aqui chamado Derval Mendonça? Não, não, não. Ele está com 95 anos. O senhor está novo ainda, né? 80 aí. 84. 84, ué. Hum. Né? O cabelo do senhor mudou de cor. É. O meu mudou de endereço. É, o senhor... Aí... Acabou. Saiu. Saiu, é, saiu mesmo, mesmo. Saiu mesmo, é. não é. ficou não. É. Ó, foi um prazer hum. conversar com o senhor e... E eu falei assim, eu vou lá registrar alguma coisa, mas eu, eu tava um sol, eu falei assim, bota a recente aqui dentro do carro, a gente bate um papo para o senhor contar. Por que, que esse é abelido do senhor de baiano? Baiano? É porque quando eu trabalhava em São Paulo, fui para casa da minha irmã, e aquele tempo, quem mexia com esses pedreiros, era é só baiano mesmo. É. Mas o senhor não tem nada de baiano, não? Não. O senhor eu... nasceu onde sou nascido ali em Tirapuã, criado no Partido Centro Paulista... Mas então o nas... senhor é bunda vermelha. O... É. o meu pai nasceu aqui na Jericóia, criado na Chá do Taquara. Né? Ali na Chá do Taquara? É... Meu pai branco, a, mãe, a minha mãe é preta. Né? Quando a minha mãe morreu, eu fiquei com 4 anos. Não pedi bebê nem pitá. Quando meu pai morreu, eu não tinha nascido ainda. Né? É. Ele morreu passou uns dias que eu fui nascer, ele não conhecia, conheci os irmãos dele. Da onde que eles eram? Uai... Eles eram é. daqui mesmo, da Chara do Taquara, da né? né Essa região? É. E por que que tem Tirapuã aí na história do senhor? Itirapuã, é... quando a minha mãe ficou viúva, né? ela morava lá e coisa e outra, depois ela mudou, nós moramos aqui ao Monteiro, é Militão Monteiro. O senhor conheceu, conhece lá a fazenda da Barra Grande? Não. Em Tirapuã? Ah, já fui lá, né? Faz uma pinga lá. Lá faz, né? Barra Grande, fazenda Relíquia. É. Ali? Pinga pra mim não tem valor, porque eu não aprendi beber porque eu fui criado na Casa Espanhola. foi criado na Casa Espanhola não para fazer naquilo, né? É. é. E que espanhol que era? Chamar Só Batazar. Bata... Batazar. Batazar Reixa. Reixa. Dona Dolores a não. mãe, mãe Dolores A Beza tem vivo ainda só a Belinha, que é mais ou menos da minha idade. Os outros eu todos dos filhos. Do Sr. Batazar. Eu tenho ela como irmã, ela tem eu como irmão também. Né? Que coisa boa. Mas preto ser irmão de espanhol não tem jeito, né? Tem, ué. Mas... Porque eles falam que não pode ser espanhol. É, é mula de espanhol. Porque sofre de bairro. É. E espanhol trabalha de bairro. Não trabalha ou não? Gosta de trabalhar? Ah, espanhol é espanhol. A minha esposa é espanhola. É igual é. a nós mesmo. Igual a gente mesmo. Não. É isso aí. É, é, isso. é Você come, começar a perturbar. Dando com a gente. Né? Dando com a gente. É. Mas é isso. Coisa boa. Não. É isso aí. Eu sou... Eu sou baiano, conhecendo o senhor aqui em Cristais Paulista, a, a pedido do Fernando Brígido, que trabalha na prefeitura. Eu dizer, tem muita história e tem mesmo. Uma hora eu quero vir cá para conversar com o senhor. Acontece que ficou com o e perdi o assunto. Né? Né? Mas o senhor ficando em pé, é que o senhor fique meio sem equilíbrio, mas o senhor sentado, o senhor conversa mesmo. Não, eu posso ah. ficar sentado, ficar em pé, não tem problema não. A mesma coisa. Nunca sofri doença nenhuma. Nunca sofreu nada? Nada, nada. A primeira vez que eu fiquei, não fui doente, arrebentei o tendão do carcanhar, foi no primeiro casamento eu cheguei em casa mancando, aí, eu te chamar o para levar na frente para o doutor consertar o trem, né? Costurar o tendão. É. Eu voltei, com a perna embrulhada lá, com as ela pegou e falou, ah, nunca sei aceitei gente doente na minha casa, eu falei, não, não tem problema, não, falei. Daí fui na Franca com o meu jeito de divorciar, divorciei, e divorciei dela e casei com outra. Decidido, senhor. É. Ainda acabei enterrando ela ainda. Né? E é. no dia do enterro dela eu pedi perdão das bobeiras que eu falei. Né? <risos> é. Que a gente é. já lembra, né. É. É. Eu peguei e falei: ah, agora você tem que me perdoar, porque. Eu toda a vida fui trabalhador, honesto, criei muitos filhos dos outros, tenho um neto, bisneto, tataraneto e nunca fui pai, né? O senhor não tem filho, não? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Os filhos dos outros que apareceram lá em casa, nós tratávamos. Tratava aí? Coisa boa. Pai, chegava cedo. Eles levantavam a casa deles lá, não tinha nada que comer, eles chegavam lá na porta de casa lá, a Dona Joana, a primeira mulher minha, chamava a Dona Joana. Ela oh, filho, vem cá, dava um cafezinho, daqui um pouco ela arrumava um jeito lá, eles comiam qualquer coisa. Lá para 10 horas, 11 horas, ela vi que eu chegava do cemitério. Aí tinha moça um almoço, ia chamar, eles entraram para dentro, tudo deles ia almoçar, né? Coisa boa? Todo dia, 5, 6, 8, né? Né? de tarde a Dona Joana falou, vão embora, não, mãe, vocês, buscar, vocês vão embora, a mãe de vocês vem buscar vocês e vai danar, né? Aí a mãe deles vinha buscar, né? Tudo... Uma alma boa, senhor! Não, Ué. eu... eu graças a Deus, né? Quem é que é o povo dos ferreiros que o senhor conhece? Ué, eles morreram quase tudo, eu ainda conheço ainda o Dr. João, né? Dr. João Joaquim? É. Médico, vice-prefeito. Doutor Joaquim, é cidade, o senhor Cristais, o irmão deles. Ora, Uria Ribeiro. Não é, aqui, é. É Uria Ribeiro. Pegou um senhora, Aí perto de Pedregulho, fazenda lá, esqueci o nome mesmo. Né? Da fazenda? É. o oh, oh, Como que é o nome do senhor? é? O senhor já falou para mim, mas repete só para. Balduino Galvão da Silva. Balduino Galvão da Silva. É... O senhor é natural de Tirapuã. E Tirapuã. É... E depois o senhor veio morar em... em Cristais Paulista. É, não. Aí vim morar na Franca, na Franca. Eu... Aí o Joanico pegou um serviço que fazia essa caixa d'água, me chamou para fazer a caixa d'água e fiquei aí, né? É. O senhor falou que é pedreiro, foi pedreiro, trabalhou muito tempo. Desde, quase, desde a idade de 14 anos para frente, trabalho de pedreiro. O senhor trabalhou de pedreiro é, em São Paulo? Trabalhei. Foi lá em São Paulo que o senhor ganhou o nome de, de, de, de baiano? Uai, o apelido. Lá na, na rua Cachoeira, certo. Quando acaba, em, antes de chegar na Vila Maria, tem a, a rua Cachoeira, né? É. Na, Aí nós morávamos lá e, e mexia com serviço pedreiro no São Paulo era só baiano, né? Aí ficou o baiano. Paulista, menino, as ninguém mexia, né? É. Lagoano, lagoando não gosta de... Né? O, o senhor fez muita casa ou não? O que que o senhor fazia? Não, nós trabalhávamos aqui, aqui eu fiz a opção de casa. Foi um que cristal, pra cá, né? cristal paulista. É. Fiz a caixa essa caixa d'água, essa caixa d'água que tem em cima aí, né? Aquilo ali foi feito com, com concreto usinado? Como é que é? Concreto, né? Concreto. É... Armação ali de madeira? Armação tudo de ferro e depois... é, coluna de madeira. Coluna de madeira? É. Ô, Balduino. o senhor aqui em Cristais Paulista, o senhor depois foi trabalhar na prefeitura? A prefeitura eu fui trabalhar no cemitério. No cemitério. Mas por conta minha mesmo. Aí eu pegava tão um dos outros, enterrava. Depois a prefeitura mandava os enterros. Daqueles coitadinhos para mim lá, eu enterrava, não cobrava nada. O senhor... Então o senhor não era funcionário da prefeitura, não? Não, não, não. O senhor era, era um... Depois eu pagava imposto para trabalhar lá, né? Certo. É. Mas o senhor não ganhou o salário da prefeitura, não? Quando tinha que é a poção de gaveta para fazer, eu pegava da prefeitura, né? Ah, então o senhor que fazia. É, tipo de empreiteiro. Né? É, então o, pegue... então o senhor fez casa para os outros morar e casa pro senhor, para pessoas descansar também? Tá ah, fiz muita. Muita casa, tem muita gente dormindo lá na... Ah, tem. É, eles não reclamam não, é. da casa do senhor lá não. não. Pra mim foi bom, porque, graças a Deus, eu sou bastante conhecido no Partido do Lado que eu vou, o negro eu fala eu que ali é o Baiana do Cristal, né? Que o Correiro, eu... ele não sendo assim, mais criado, nem... Eu sempre fiz favor, né? Certo. É. Fiz favor porque eu fui criado sem pai, fui criado na casa de espanholas, preto na casa de espanholas, tem que ficar... Se comportar da... porque... bem. É, é, naquele tempo era um regime mais forte, né? É. Agora hoje não, hoje é. Hoje o que você fala para uma pessoa sabe responder. É. Mas é isso aí. O senhor com 80 e.. 84? 84. Em 1932? O senhor casou duas vezes? Duas vezes. A primeira chamava Dona Joana. Dona Joana. Morena Brava. Né? Da onde que ela era? Tirapuã também. Tirapuã. É... E agora depois ela mor... Não, depois eu, eu, eu, ela encrencou lá, quando eu cheguei com a perna quebrada, encrencou. Aí eu fui obrigado a divorciar dela de e casei com isso aí. Já tem quantos anos? Ah, uns 10 anos já. já mesmo. Mas é isso aí. Ó, oh, foi um prazer conversar com o senhor. Mas nunca dentro de 10 anos, 11 anos, que o ano que for. Eu, mas ela nunca teve uma encrenca de jeito nenhum. Né? É. Ah, você já vai lá? Vai aí, ó. É. aí, ó. Foi um prazer, viu, é, Sr. Balduíno? É, é. Tchau, amor! Ah, esse que Tchau. chegou aí, que, que vai levar a mulher lá na Franca, foi correr junto comigo. Esse aí? Hum. Ai, companheiro. Eu tô conversando com o Sr. Baiano aqui, pode ou não? É uma pessoa importante? <risos> pode levar, pode até levar. <risos> Falou, gente. Foi um prazer. Deus abençoe. Amém. Agora eu... Aí, ó. Eu sou o baiano. Eu vou ali no Paulinho buscar uma ferramenta. É. Certo? Busca. Eu vou lá buscar uma ferramenta. Talvez se eu quisesse eu levar o senhor, depois eu trazer o senhor aqui. Não. É. Só gente que tem história pra contar história no meu banco aqui, na poltrona do meu carro, hoje eu tô recebendo o seu Valduíno. É. Cristais Paulista. É. E a, e a pedido aqui do, do, do meu amigo, o Fernando Brígido Eu sou Baldoino. Hum. Então, o senhor gosta dessa cidade de Cristais? Eu gosto, moro aqui em Zanjul. Né? Ah. e o, o prefeito aí, o Miguel? É, todos os prefeitos que entrou aí, todos eles eram meu amigo. Ele é. São é. gente boa, né? É. Até o filho do Ribeiro. É, meu amigo. Como é que eu chamava o filho dele? Chamava e chama. É. <risos> o Urias Ribeiro, ele tinha uma fazendinha perto do Pedro Legulho, E um dia morreu um cachorro lá, né? Lá na fazenda dele? É. Daí o outro chegou, sempre perguntou a Uriah, esse cachorro morreu aí. Aí... Eles jogaram o cachorro fora, não dia acharam ele pendurado numa árvore, né? Morro, mas não deu se morro O Uria ficou bravo, só. Pegou do doutor Joaquim, doutor Joaquim é filho do Uria Ribeiro, né? Uria Ribeiro. É, Pegou o é doutor Joaquim, te fala direitinho. Ele pendurou o do cachorro ca... na árvore e aí e o cachorro, e escreveu lá: morro, mas não deu <risos> É, mas foi um... o velho ficou bravo. O velho ficou bravo. É. Doutor Jaquim é meu amigo. Faz tempo que eu não vejo ele. É, gente muito boa. É o Zezé, o né? Zezé. É. Azulega, a outra irmã dele, esqueci o Por nome. que o senhor conhece ele? O senhor trabalhou com ele, assim, não, na roça, é... amizade? O correr é misturado, né? É. é. Você pega um enterro, não sei de quem lá, aparece gente de todo lado. Aí, com você entendeu bem, todo mundo bate nas suas costas, né? Faz amizade. Faz aquela amizade, você fica também sem graça, porque um coveiro é o mais pobre do mundo, né? Agora que o é povão rico e batendo nas costas do coveiro, ele fica sem graça, porque o ralo, né? Não. O senhor enterrou muita gente aqui em Cristais. A esposa de Samelo, que era bichão naquele tempo, né? A dona Edúlia. Dona Edu. A mãe. Sou Wilson. Sou Gente que.. É... E os enterros deles eram fortes mesmo, porque vinha gente de todo lado. É, o pessoal famoso, né? É. E Essa... eles eram pobres, né? Mudou para Franca, mudou... De outro, coisa de outro, e vende. Calçado, samelo... É, e ficou bichareira, Acho que vendeu até pro estrangeiro, né? Muito calçado é. isso. Vendeu muito calçado pro, pro, pro estrangeiro. O túmulo mais antigo aqui é quanto? Que se o senhor lembra, não? Mais ou menos? Não, os antigos mesmo, mesmo não. Você né? enterrou muito mineiro e baiano aqui no... por causa de briga? Ué, eles vinham para a café e lagavam a mulher deles lá no no estado de Minas. Né? Chegava aí, encontrava outras coisas aí, logo... Né? A, faca Diz, mesmo, né? a faca comia mesmo. A faca comia. Aí não dá, né? É. Esse pessoal é meio bravo. É, porque eles também... Eles tinham razão, porque veio pra cá sozinho chegar meio que lá um mar, aquela coisa errada, né? é. Sempre tinha algum atrito, né? E boteco... A pinga... Ali na... Na prefeitura tinha um boteco lá, um trenzinho em caminho. Um trenzinho em caminho era meio. E juntava aquele povão lá, porque. Aí... vinha lá um meio caminhão de pinga, logo eles bebiam aquilo lá logo. Né? Aí ficava, ficava é... alto, valente, bravo. Aí, aí o pau quebrava mesmo. Daí o negócio é. é. é. Tinha, tinha espetáculo. Porque outras coisas não fazem brigar não, mas pingo e é mulher ia lá, hein? É, as duas coisas que estão. É, eu... é. é isso aí. Eu estou aqui em Cristais conversando com o senhor Balduino. Eu vou deixar um registro aqui, mais um, mais um registro aqui. Sou o senhor Balduíno, o senhor foi coveiro aqui em Cristais Paulista. A pessoa mais antiga que o senhor, mais velha que o senhor enterrou aqui, quem é que era? Não, não tô lembrando não, parecia muito, viu? A dona Martínez morreu com 103 anos lá. 103 anos? É uma negrona forte, senhor. E? A doença, essas doenças que o doutor não cura, ela curava com o rosário que ela tinha e a colher de pau de fazer sabão. Mas como assim? Ela punha o usar no pescoço, né? Benzia? É, e a cunha de pau, ela passava na cacu da pessoa e fazia as orações dela. E falava, ah, meu filho, amanhã você vai trabalhar. Aí o cara falava, mas não tô podendo nem andar, está caindo os pedaços do meu corpo. Aí o cara conhecia, bem bom, logo logo estava trabalhando na enxada. E hoje, doutor nenhum não cura câncer, né? É. É. E ela curava. Né? E viveu 103 anos? Eu enterrei ela com 103 anos. 103 anos. Aqui era uma benzedeira. É a benzedeira. Aqui tinha muita parteira também, né, senhor? Tinha. O lembra de parteira aqui dessa tinha região? Tinha uma chamada Maria Anunciada, a última que morreu. Essa era espanhola. Maria? Maria Anunciada. Anunciada. É, é isso aí, isso. Vou Vamos ver. Vamos ver se... Tá gravando. Eu sou o balduino, o senhor, o senhor enterrou gente, que... acidente de carro. Bastante. Moço. Menino, moço, senhora. Mas é, é, é muito cruel enterrar um, um moço, né? Cheio ah, de vida. E... Acontece que todos os acidentes de carro que a pessoa morre, é. parece muita gente não enterro. É. Uns é curiosos, outros que... né? Né? O outro quer saber porquê quê, mas tudo é um pouco também um pouco era o álcool, né? né? O álcool atrapalha demais na conta, né? Atrapalha. O senhor nunca bebeu? Não. Eu Deve ter bebido umas quatro ou cinco pingas só na minha vida. Né? Né? E, e fumar? Não aprendi também não. Né? Não aprendeu a fumar não? Não, não. Porque quando a minha. O meu pai morreu, depois fui ver a minha mãe. Né? Aí eu fui morar na casa de espanhol, chama-se Batazá, né? lá em Tirapuã. Quer dizer, a gente, tá morar em Cistais também, muito parentada. Agora morar na casa de espanhol e pitar e beber não tem jeito, né? Tinha que respeitar o direito. Né? É o direito Deus. Não, não era o direito deus, O meu é. direito, porque a minha mãe era assim. Mulher. Inteligente, muito sistemática, né? Criou oito filhos, dez filhos, nenhum deles não prendeu. É muito rigorosa na disciplina. Uai, tinha que ser certo, não fosse certo o corpo comia mesmo, né? É. Não. O senhor é um dos mais velhos ou mais novo? Eu sou o último, caçula. O senhor lembra do nome deles, dos outros irmãos do senhor? Uai, o mais velho chama Zé Augusto. Ah. Uma que tratava de Ica, Ica? É, é, a outra é Florentina, a outra tratava de Dorica, né? Igual os homens, o mais velho chamava José, o outro tinha o Sim. E tinha o Joazinho que criou nós, que era mais... ele era mais, mais, mais aitado, né? Depois o mais ajeitado, né? foi de Joazinho, eu, Todos eles nasceram, Ué, é, é, eles nasceram em Tirapuã? Mas eles nasceram em Tirapuã. Eles nasceram cabecinhas, né? para lá de Tirapuã tem uma serra lá, lá chamada -se Ezequiel Monteiro, Vila de Tão Monteiro. Nasceram, eles nasceram por ali, pequenos por lá, muitos anos. Muitos anos. Né? É isso aí. Nós temos a vantagem do meus irmãos e eu, que já estou com 84 anos, nós não conhecemos cadeia, né? Ninguém? Não, meus irmãos morreram sem conhecer cadeia, né? Né? Aprendeu de criança que é, tinha que viver? Eu conheci cadeia porque eu fiz limpeza em cadeia, pintor, pedreiro... Mas nunca... E delegado, tudo era meu amigo, né? Doutor Joaquim mesmo... Eu, eu, eu, né? O senhor conheceu o doutor Guido Vitarello? Guido Bitarello, conheci ele, né, lá da Franca. É, delegado aqui? É, o Guido era bom. Né. Ele faleceu ontem. É, ontem? 97 anos. 96 para 97. Quando morria aqueles Diego aí na estrada aí, que aquele tempo a pinga era fácil para beber, e, é. estrada de chão. O morria na estrada ali, ralé, olha lá para o baiano. lá. É. É, chegava aí meu pai morreu de acidente, ou meu irmão, ou meu filho, não tem nem um centavo, não. Se você quiser pagar depois, você paga, não quiser, eu pago lá, né? Fica por si mesmo, né? né? Ajudando na, na hora da dor? uai. Porque pode ser o cara mais forte do mundo. Morreu um parente dele, um filho, ou a mãe, ou a sogra, ou sogro, um irmão, ele. E né? É. é. Bambeia. É. A morte faz isso. Uai, a morte, né? é. E qual que é a, a crença do senhor? O senhor acha que tem ressurreição? Vai, vai pro céu, pro inferno? Não. Ou tem e eu, minha religião, reencarnação? Minha religião é espírito. Morre só a, só a carne. O espírito não morre. O espírito volta para Deus? Pô, aí o Espírito fica, fica lá na fila. Quando é. aparecer um que, que Davi, ele já veio para aqui, ele encarna nele. Porque morre nós só a carne, o Espírito não morre. A, a carne que tem é. É prazo de, de validade, é. né? É igual a de Jesus Cristo. Ele é. morreu ele, acabou com ele, mas ele ficou. Ficou. Tá? Agora o Barrabás, como era o ladrão, é. É, não sei se você viu falar do Barrabás. É, já vi falar. O Barrabás é ladrão. O Jesus Cristo fez a caridade e o Barrabás oh, é ladrão. O ficou, ladrão ficou ladrão no mundo. E, eu, e, e a turma fazer caridade que é do lado de Jesus Cristo. Né? É, e quem faz o bem só recebe o bem, né? Uai... <risos> eu estou com 84 anos. Não tive doença nenhuma até hoje. Né? Nunca passei fome, nunca passei sede, nem nada. todo vendo que eu chego, qualquer lugar, na Franca ou aqui, qualquer lugar, eu faço amizade, não tem problema nenhum. Graças a Deus. É. O senhor rompe com a graça de Deus. Uai, né? que a gente tem umas, a aquela folha, aquele barulhão, não adianta, né? É Deus é que sabe o coração da gente. É. Eu tenho neto e bisneto, eu estava neto e nunca fui pai. Todos os filhos que eu criei. É. É. Isso é, é bom. Queria é. opção. É. Gente boa. Eu chegava lá em casa, encostava lá, dona Joia, vem comer. É. É. Tem branco, tem preto, tem moreno, tem tudo jeito. É. É. Gente que admira e gosta do senhor. Vai. Aqui se passar 50 pessoas, mais ou menos 40 tudo, falaram, oh, tá bom, né? É. É. Amizade que tem. Eu moro aqui em Cristais Paulista e em Cristais Paulista ele trabalhou no, no cemitério, mas é, é como voluntário e, é. e ajudando lá o pessoal. É. que na hora da morte ninguém está com o dinheiro seguro, né? É. É imprevisível. É. Eu chegava lá, oh, mano, morreu minha mãe, eu gosto não, meu pai. Que coisa eu não tô sem dinheiro, foi não trazer eu enterro, Depois você me paga, né? É. É. Aí eu acertava a prefeitura. Depois ele, se ele quisesse me pagar, eu pagasse. Não quisesse é. a mim, mas nunca cobrei ninguém. Não é isso aí, é, é isso, é isso. Baiano, a vida é bonita. Deus abençoe. oi você pode olhar em qualquer cidade do mundo inteiro. Todos esses dias que mais ou menos com 60, 70 anos, 40, 50 anos, tá tudo bom. um está mancando, o outro está com uma doença, o está com outra, não tem doença nenhuma. É, o senhor está de parabéns. É.